Fala pessoal, como vai? Tudo bem? Heverson aqui de novo, vou gravar um vídeo rápido aqui, tá? Troca de microfone SMD DCLG, essa placa que chegou pra nós. Tá bom, meus queridos? É, não tô com a ordem de serviço aqui pra saber qual que é o modelo certinho aqui, mas vamos lá. Vamos, vamos, vamos trocar, porque são tantos modelos que a gente fica até perdido. Aqui é o seguinte, eu jogo rápido, eu vou estar tá recuperando, porque eu tenho uma outra placa aqui que tem o um microfone SMD, e eu sei que ele tá perfeito, tá bom? Então vou estar tá recuperando, é, retirando desse aqui e vou estar tá colocando outra placa que eu tenho aqui, outro microfone. Rapidinho, tá bom meus queridos? Vamos lá. Vazão de ar aqui eu vou colocar em 3,5, tá bom? É, a temperatura eu vou deixar em 430, para ser um jogo rápido. E vamos lá, vamos, vamos aquecê-las. Aquecer a placa aqui. Esse microfone não precisa ter muito cuidado porque ele é o danificado. então... Tá? Vou aquecer aqui, ó vou estar tirando aqui esse microfone, beleza? Vamos lá, ó, amoleceu, tirei, tá bom? Tirei aqui, ó agora é o seguinte, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui de lado essa placa e vou estar tá pegando a outra aqui, aí nesse aqui eu preciso de um cuidado a mais, tá bom? Mas mesmo assim não vou estar tá isolando, não tem componentes aqui em volta, ó, como você pode reparar. Então eu não vou estar isolando. Mas eu não vou jogar o ar aqui por cima, eu vou jogar de lado, saindo aqui, ó. Que é pra gente estar tá retirando ele aqui. Beleza? Então vamos lá. Estação de retrabalho. O canhão deitado de lado, tá bom? E a gente vai aquecer aqui pra gente tirar esse microfone aqui, ó. Beleza? Ó, pode ver que já começa até a querer brilhar aqui, ó. O conector tá do lado. Ó. Aqui. Devagar e sempre tirei. Tiro a estação, tiro o canhão, tá? Ó, já tirei ele aqui. Quando a gente vai trocar um microfone SMD, que é novo, eu preciso estar tá refazendo, né? Tá dando os pinguinhos de solda aqui embaixo dele. Mas nesse caso aqui eu não vou precisar fazer isso, porque ele já está... É, retirando ele de outra placa. Então o que, que eu faço? Tirei, vou pôr ele aqui de lado. Mesma posição, tá? Tiro a placa aqui, a sucata, e volto com a placa do cliente aqui agora. Ó. Vamos lá. Ó, Tá vendo que ele tem aqui? Ó, se você quiser dar uma reforçadinha na solda aqui, tudo bem, é do cliente, tá vendo? Então é isso que eu vou fazer. Pego aqui, ó. Opa, pra vocês verem. Aqui. Aí vamos lá. Ó. Pouquinho, pouquinho. Pouquinho. Um pouquinho, tá vendo? Só um pouquinho, ó. Acabou. Aí eu venho aqui, ó. Não vou precisar pôr fluxo. Pasta de solda. Eu vou colocar ele aqui, eu vou posicionar ele, tá vendo? Ó. Posicionei, não vou colocar o ar muito forte, eu vou deixar em três. Eu vou deixar a mesma temperatura, porque senão o vento joga ele. Tá vendo aqui, ó? ó. Aí eu vou começar a aquecer de longe, dou um toquinho aqui assim, ó. repara lá no vídeo lá, deixar ele bem para vocês verem, ó. opa, tá vendo ó. e vamos colocar aqui de volta ó. beleza, vou abaixar um pouquinho mais o vazão de ar aqui, vou deixar quase nada deixar em dois Opa. deixa eu posicionar ele aqui Aqui a gente está reaproveitando esse microfone. Então a gente tem que ter cuidado. Tá bom? Se fosse um novo, a gente ia ter que colocar as soldas tudo no microfone. Mas como esse aqui já é de outra placa e eu sei que ele está funcionando. Então eu não preciso estar tá fazendo isso. Aquecendo. Ó. Vamos lá. Ó. Ele começa a mexer. Tá vendo, gente? Continua. De boinha. De boinha. É um totozinho ó. Ó. Já foi. Vê, ó. Ó. Deixa esfriar um pouquinho. Você viu que ele deu uma mexidinha? Aí ele já foi, ó. Ó. Aqui, com certeza, os quatro, os quatro contatos dele aqui pegou. Tá vendo? Ó. Ó. Aqui já foi. Tá bom? Aí o que, que eu faço aqui, ó. Pega um cotonete. Ó, aqui o cotonete. Põe um pouquinho só de álcool isopropílico. E limpo de, em volta aqui, ó. Não nele, ó. Pra não encostar nele, ó, ó. Só pra dar uma limpadinha aqui na placa. Tá? E mesma coisa, ó. Ó. Ó, de leve. Acabou. Tá vendo? Já foi. Isso aqui possivelmente ó, foi uma troca de conector, tá vendo? Ó? Troca de conector, então deve ter danificado o microfone, mas aqui já foi. Aqui já, já tá resolvido o problema. Beleza, pessoal? Deus abençoe aí, meus queridos. E é um vídeo rápido aqui, troca de microfone SMD, pra glória do Senhor, viu? Um abraço a todos, boa noite!